e os Monsters, mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito! Eu me lembro do dia em que eu sonhei com tudo isso. Com essa casa cheia de monstrinhos, com esse número crescente de pessoas felizes. Como é maravilhoso perceber o número de pessoas que eu conheci e tudo o que vivemos até aqui. As amizades que eu fiz e até mesmo algumas decepções que fizeram parte desse caminho e me mostraram formas de não desistir. E estamos aqui, juntos. Eu não sou mais o mesmo, assim como vocês também não são. Afinal de contas, a partir do momento em que nós nos conhecemos, tudo se tornou possível. Porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que não existem limites para os nossos sonhos e vontades. Eu tenho muito o que agradecer a vocês. Tudo que leite com biscoito é, Deve a vocês, os meus monstrinhos. E quantas coisas nós fizemos juntos esse ano. Sujamos nossas caras de farinha, pintamos o cabelo uma, duas, três vezes. Isso sem contar os nossos penteados. Customizamos nossas roupas velhas, fizemos comidas gostosas e com gostinho de quer mais. Gravamos com amigos muito antigos e com os novos que fizemos. Sofremos juntos por conta de preconceito vindo das outras pessoas. Soltamos nossa imaginação fazendo tutoriais incríveis e que muita gente achava que não era possível. Ganhei de vocês um vídeo lindo de aniversário. Nós passamos o Halloween juntos vestidos de caveira neon. E conversamos muito sobre os problemas de vocês do meu ajudotável. Um dos quadros do canal onde eu estou a cada dia mais próximo de vocês. E podem confiar que eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês no que for possível. Nós falamos muito sobre o Ica e magia. E ainda vamos falar mais. Realizamos um sonho antigo de patinar no gelo. E cara, vivemos juntos todos os melhores momentos do mundo. Hoje eu agradeço aos meus deuses por cada um de vocês. Os meus monstrinhos. O será aqui. Tenho muito orgulho de cada um de vocês. Obrigado por estarem sempre comigo e saibam que eu estou aqui sempre com vocês. Vamos juntos começar mais um ano maravilhoso. Eu amo vocês. É isso aí. Até a próxima e falou.